Hey Monsters! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de mostrar um pouco da produção das fotos como Zombie Boy. E a gente tá como? A gente tá assim ó, Com já, essa luz amarela. Sei lá, são 8h54, a gente terminou de gravar um tutorial. Que se vocês não viram, não sei que ordem que está, vejam no canal. Se ainda não saiu o porque vai ser bem legal. Tá toda a trupe aqui atrás. Digam oi. Oi! Oi bebê. Você quer? Você Como é que quer? é? Você quer filmagem? Você tá falando com o frentista do posto? Vamos bebê! saber? Confesso que sim. <risos> Trabalhar com internet é uma coisa que é sempre bem corrida. A gente tem que lutar contra o tempo e as mudanças que vêm por aí. E sempre tá trazendo coisas novas pra vocês Eu espero que a maquiagem e as fotos dessa sessão agradem vocês Pra ficar por dentro de todas as minhas fotos, não se esqueça de me seguir lá no Instagram Música Deixe seu comentário porque eu vou stalkear todos vocês. É isso aí, eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Até a próxima e falou! Fica no meio.